Gente, falando então do novo julgamento do presidente Lula, outro assunto que foi importantíssimo essa semana, o Superior Tribunal de Justiça julgou um recurso uh, do presidente com relação àquele processo, à acusação, à, à condenação dele a 12 anos de prisão por causa do triplex do Guarujá. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação, acha que ele é culpado, mas reduziu a pena para 8 anos e 10 meses de prisão. Com isso surgiu a história... Opa, a pena diminuiu, ele já está um ano preso, como ele é réu primário, seria um sexto da pena, o que, resumindo, ele poderia ser, uh, progredir de regime para o regime uh, semiaberto, ou seja, passa o dia fora, dorme na cadeia, ou até por causa da idade dele, 74 anos, ter um regime domiciliar de prisão, por causa dessa progressão da pena, tá? Só que o que acontece... Ele tem outro processo que também está sendo julgado, que já foi agilizado, inclusive, a Justiça, o T Tribunal Regional Federal, ah, lá de, de ah, Porto Alegre, né? Ah, melhor, na, na verdade foi o juiz da 13ª Vara de, Curit de do Paraná, ele deu oito dias de prazo para que a defesa do Lula se manifeste no caso do sítio de Atibaia que é justamente esse essa essa outro julgamento que está rolando. Esse outro processo. Esse outro processo. porque quê? Oito, oito anos, se mantivesse só esse, ele seria liberado, pode ser agora em setembro. A progressão de pena. Liberado não, progressão de pena. Mas se juntar a pena desse processo de Atibaia, que ele também já foi condenado a 12 anos de prisão, Sim. aí a progressão de pena não vai acontecer agora, vai acontecer só mais pra frente. Então... Uma confusão isso que está acontecendo também. E dentro dessa confusão tem uma expectativa, inclusive, que ele fale, que ele dê uma entrevista. Isso sobre... é amanhã. Para amanhã, então, mas ainda é uma expectativa, Total. Né? uma Não. possibilidade. E, e isso foi outra outra polêmica, Sim. Uh, porque aconteceu o seguinte, a Mônica Bergamo e o... Eu tenho a cara dele, N, meu Deus, tem a cara dele, é, do o País, hein? É, então é a Mônica Bergamo pela Folha de São Paulo e o Manuel Nas... é Nacif. não sei quem, pelo Eu País, o outro jornal, pediram na justiça a entrevista. Primeiro negaram, não sei sim. o quê, aí veio o STF essa semana e falou, não, ele pode dar entrevista sim. Aí o que que fez a Polícia Federal hoje? Falou, ah, ele vai dar entrevista, mas não vai ser só para Folha e para não sei o quê. Vamos chamar outros jornalistas para participar dessa entrevista. Eles vão ficar como se fosse uma plateia. Não poderão fazer perguntas. Jornalista como plateia também é terrível, né? Que história é essa? Porque o nosso trabalho é fazer perguntas e atrás não é de informação. Eu comentei pelo com o Edu. De inclusive, por exemplo, o nosso colega Roberto Cabrini já Sim. entrevistou Suzane Ristoffen, já entrevistou, se eu não me engano, o Maníaco do Parque. Presos, célebres entrevistados Sim. na Cadeus Nardoni, não sei o que, não sei o que lá. O que funciona é o seguinte, oi, eu sou da, da Folha de São Paulo, eu quero uma entrevista, vai na justiça, a justiça autoriza ou não, você vai e grava a entrevista com o preço que quer que você grave a entrevista dele, né? Porque porque, inclusive, preço... ele escolhe a pessoa, claro, o jornalista claro, que vai O Cabrini, por exemplo, foi Sim. escolhido muitas vezes porque é uma pessoa que tem credibilidade, Sim. a pessoa acha que ele não vai deturpar o que está sendo dito, não sei o quê. De repente, você fala isso, ah, não, mas vem outros jornalistas participar também, quer dizer, o entrevistado tem que dizer se ele quer que outros jornalistas... Não é porque ele está preso que ele perdeu Sim. o direito dele de falar. eu Não, para você eu não vou falar. E ainda né? jornalista como ele plateia pode falar, muda. Ele pode o direito de... Bagunça. Olha, gente, que bagunça. Não. Não dá. E aí, tanto é bagunça, tanto é errada essa história da Polícia Federal se meter nessa história lá de Curitiba, muito esquisito, gente, muito esquisito. Que o STF veio o Ricardo Lewandowski hoje e falou, não. A entrevista foi pedida por esses dois jornalistas, por esses dois veículos de comunicação, e são eles que vão colher essa entrevista do presidente Lula amanhã. Ninguém vai participar.